aqui com novos amigos o Carlos e a é nome Rose a Rose Meiri e esse é, é, é o Jeg <risos> é um pouquinho bagunçado acabou, acabamos de almoçar né a televisão é antiga porque um rapaz lá de, da BR-116 precisou da nossa emprestada <risos> e ele pediu com tanto jeito que nós emprestamos a ele, e aí fomos co... obrigado por colocar essa, mas estamos aqui passeando e Bola foi você frente. mesmo que montou, né? Tudo montado na porta de casa. Só que é assim, né? Completinho, com água, luz, energia solar, Não precisa, bomba né? d'água, tudo automático. Completação. É. Um Quanta, um quantas, quantas placas tem? Tem duas placas, mas para o que a gente usa é o suficiente. São 300 watts, mais do que o suficiente. Duas baterias de 220 ampere, devidamente acomodado embaixo do veículo. E tem um banheiro! Banheiro, Posso sim. Posso olhar o banheiro? Fique à vontade. Deus do livro como é que está lá, mas... Fique à vontade. Banheiro com aquele. Mas agora banheiro. sim, vamos pegar esse banheiro, banheiro na hora. não falta fazer porta nele aí atrás. Ah, um porta-porte bem bacana, né? Ó, oh, jegue, rapaz. Ah, ele tá com ah, um, um MPPT. Quer ah, que é que botou pra ti? Eu, pessoalmente. Olha ah, ali, tá ali a Com um, os conselhos lá do nosso amigo ele doênio é? Eu não é entendi do assunto Comecei fazendo errada, né? coloquei um PWM, aí não deu conta. Aumentei a bateria, não deu conta e quando eu colocou que esse... Que carro é esse aqui? Essa é uma Iveco 3513, 2006-2007. Ah, Primeiro ah. ano com injeção eletrônica, janelas de Kombi, né, já que você está mostrando aí, janelas de Kombi, um todinho 2,5 metros e meio de largura, É? na escadinha, tudo feito escadinha feito tudo na porta de casa esse bambu vai virar um pois rádio é? lá na frente isso é, esto... é... ele está sendo transportado, mas nós ele vamos tá fazer um rádio lá... artesanal com ele vamos colocar um rádio com dois alto-falantes nas pontas invernizar, e vai virar um rádio... e aí está chegando a patroa? É dele. <risos> olha aí, vamos dar uma volta no jegue vamos dar uma volta no jegue aqui quando a gente dá a volta no jegue é assim ó é assim. Ah, ah, ah, do montador, uh, uh -huh. A caixa da bateria, ó, que tem Sim. duas baterias de 220 a cada E esse é o veagão, está ah, um pouco ah, sujo, né? Alguma ah, vez teve não, problema com documentação de motorhome, essas coisas? Não, é, esse carro ele é uma caminhonete baú fechada uh -huh. Como na, na estrada eu e a esposa viajamos na cabine, não tem problema lá E aquela atrás, antena lá, só... o que que é? Rapaz, é uma antena própria para caminhões, ah. e a gente colocou um bambu nela ali para levantar, direcionar. Ah. E aí com esse assim bambu, tu bambu aí melhor. tu consegue pegar melhor? É, a gente levanta ele, levanta ele, direciona e pega melhor. Mas é tudo caseiro e caipira o negócio aí, tudo bruto. Tudo bruto, no jegue tudo é bruto. Tá certo Eu rapaz. Ah. Lá, fio, Nós encontramos mesmo. essa figura aqui na, na praça aqui em Lagoa Santa. Tava lá fazendo uns pastelzinhos fritos, é, nós não é, aguentamos, paramos lá para conversar, né? Já ganhamos um pastel. Depois veio visitar nós, já comeu uma pizza. por um pedaço de pizza e ficou tudo certo. É isso aí. E agora vamos pegar a viagem que deu saudade dos netos, tá lá, né? Com certeza. Lá. Ele é o Lucas. E a família. E lá a família lá. Tá viajando viaja com a gente, né? Eles já estão partindo, por isso a gente tá fazendo correndo aqui, né? Então a gente até já tá dando tchau. Vamos partir também, né? Vamos dar um... Uma boa viagem para vocês, bom, nós, vamos, nós vamos lá fazer uma vacina agora. Com Deus, é, com vacina. é eu vamos fazer a vacina. Foi. Gente... tchau gente, Tudo bom. E daqui nós vamos tentar fazer a vacina que abriu a, a vacinação para todos hoje. Antes era só aqueles grupos de especiais, grupos de risco, agora abriu para todos. Nós estamos aguardando para fazer a vacina. A Acabamos de fazer a vacina. Eu ainda disse assim, né? Nossa, mas é meio escandaloso esse negócio aqui. Pessoal, é isso aí, ó. Fizemos a vacina da gripe e todo mundo tem que fazer a vacina, hein? Não é dói o braço, não dói. É importante. Dói, mano? Não dói. Não dá medo nem nada, tá? Ah, vamos se vacinar aí. Aproveitar a campanha. Ah, ah.